Agora a gente fala mais sobre isso, porque o assunto é Flamengo e Corinthians, um reencontro desde a Copa do Brasil. A noite no Maracanã será de reencontros, da torcida com o elenco campeão da América no último fim de semana e de Flamengo e Corinthians. É o sexto duelo entre essas duas equipes na temporada. O único vencido pelo Timão foi no jogo do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Nas quartas de final da Libertadores, duas vitórias rubro-negras. E o mais marcante dos confrontos terminou com o título da Copa do Brasil para o Fla há duas semanas. Dessa vez o contexto é completamente diferente Para o Flamengo, o clima é de festa E os principais jogadores nem devem entrar em campo Enquanto o Corinthians tem a chance de garantir a classificação Para a fase de grupos da Libertadores em caso de vitória Para isso acontecer, o Atlético Paranaense teria que perder para o Goiás Em partida que acontece hoje à tarde em Curitiba Está muito focado nessa vaga da Libertadores A gente sabe que vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo duro mas o grupo está muito preparado, está muito confiante para que a gente possa ir com essa vitória aí. O Alvinegro, mais uma vez, tem muitos desfalques, entre eles o técnico Vitor Pereira, suspenso. Mas conta com dois retornos importantes, o do zagueiro Balbuena e o do Meia Renato Augusto. Uma provável equipe titular tem Cássio no gol, Fagner na lateral direita, Gil e Balbuena ou Robert Renan na zaga e Fábio Santos na lateral esquerda. Duqueiroz, Fausto Vera e Renato Augusto ou Juliano no meio campo e na frente Matheus Vital, Roger Guedes e Yuri Alberto. Já no time rubro-negro, o titular que tem mais chances de jogar é o volante João Gomes. Vivendo o grande momento, ele foi lembrado pelo técnico Tite, assim como o lateral-direito Rodinei. Os dois estão na pré-lista de 55 nomes para a Copa do Mundo, se juntando a outros cinco companheiros de elenco. Para hoje, um provável time tem Hugo no gol, Mateuzinho na lateral direita, Fabrício Bruno e Pablo na defesa e Ayrton Lucas na lateral esquerda. No meio campo, Diego ou João Gomes, Eric Pulgar e Vitor Hugo. E no ataque, Everton Cebolinha, Marinho e Matheus França. Denilson, Diga. aí que tá. O Corinthians muito interessado na partida, já querendo sacramentado uma vez por todas, tá ali é por detalhe dessa vaga na Libertadores. Mas o Flamengo não sei se é melhor ou pior, porque deve jogar com o time reserva, que é um time muito bom, bom, que ganhou, por exemplo, recentemente, aí do Cuiabá, do América, não é? E, por outro lado, talvez alguns titulares apareçam no segundo tempo, até para confraternizar de novo com o torcedor do Flamengo, e que não foi a Guayaquil. Parar para pensar friamente, assim, é um jogo meio um, que um, um amistoso aí também, né, Leirão? O Corinthians está já garantido já praticamente é, na, claro. na Libertadores. É, Só questão de matemática e pequena é, mesmo para ser resolvido. Acho que é importante a gente falar em relação a essa questão matemática, né? mas pelo que a gente tem acompanhado e o desempenho que o Corinthians vem tendo, distância de pontos, enfim, eu acho que o Corinthians está garantido na, na Libertadores e é onde a gente pode se agarrar e, de repente, numa rivalidade. Né, dos, últimos, dos últimos jogos, a gente está vendo imagens, por exemplo, da, da, da, da Semi ali da Copa do Brasil, o jogo, o jogo foi para as penalidades, onde o Corinthians, no segundo tempo, foi muito corajoso, jogou muito bem é, o futebol, ocupou o campo do adversário. Então a gente tem que se agarrar, para acompanhar esse jogo, se agarrar nessa questão da rivalidade para tentar ver um, um bom espetáculo, um bom jogo. Mas você acha que vai ter um clima de revanche? não eu acho que não. Oh, não. Eu acho que não vai ter, não. Eu acho que é muito mais uma questão motivacional em se agarrar nessa questão de, de, de rivalidade, dos últimos confrontos, a eliminação, né? Na, na, que eu acabei de falar aqui da, da Copa do Brasil. Quando a gente fala de time B, né? O, o, time, B, o time B também comemora, tá? <risos> O time B também comemorou. O time B também curtiu a, a, a, o título da, da Libertadores. Então pode ser que os jogadores não estejam tão ligados assim justamente por causa dessa comemoração de Libertadores. Vamos acompanhar, não é logo mais, esse jogo. Agora, aqui pertinho de vocês... Tá aí, galera! Esse foi o vídeo do canal, né? O pessoal aí do jogo aberto, debatendo sobre esse jogo, Flamengo e Corinthians. E o jogo vai ser muito bom hoje, né? É um clássico, né? Um clássico de torcidas. Duas maiores torcidas do Brasil, né? Flamengo Corinthians. E é isso. Deixa aqui nos comentários, tá bom? Qual é o seu placar de hoje? Né? O Dorival vai com o time reserva aí, né? Que o jogo aberto mostrou aí pra você a provável do Flamengo. Né? Não sei se ele vai com o time reserva o time titular. Porque, aliás, o Flamengo. Que a, o Flamengo não tem mais Copas, né? Pra disputar mais. Só o Brasileirão para terminar, né? e aí com o brasileiro já está acabando não sei se ele vai com o time titular ou time reserva mas o time das copas já passou flamengo campeão da libertadores campeão da copa do brasil e o que importa mesmo é agora é agora o flamengo aí conquistar mais títulos ainda títulos importantes que venha para o flamengo então é isso Quero que você se inscreva no canal, deixe seu like, ative a notificação para você não perder nada. Compartilha pra galera, muito importante, vou dar uma ajudinha no nosso canal, nosso canal vai crescer, tá bom? Em breve vamos chegar a mil inscritos, tá bom? Bota a fé, tá bom? Então, valeu, fui, até lá.